Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. No vídeo de hoje eu trago três profissões que estão contratando brasileiros através de LMIA. LMIA, para você que não sabe, é um documento uh, que a empresa consegue do Ministério do Trabalho, né? tipo o Ministério do Trabalho aqui no Canadá, autorizando ela a contratar estrangeiros porque ela não conseguiu achar nenhuma pessoa local, né, dentro da cidade, dentro da província ali, é, visto de trabalho, residente permanente ou cidadão canadense para exercer aquela atividade. Então, isso aí permite ela a contratar uma pessoa de fora. E hoje eu vou trazer três posições aqui que estão contratando brasileiros, tá? É, durante esse ano de 2022... Uh, nós sempre trazemos conteúdo aqui para mostrar para você que quer vir aqui no Canadá, através de uma oferta de trabalho, qual o caminho percorrer. E, graças a Deus, mais de 250 pessoas já conseguiram uma job offer nesse ano. E acredite, é isto é só o começo o melhor ainda está por vir, 2023 será um ano bem melhor, eu não tenho a menor dúvida disso, né? tem novos programas aí, eu fiz até um vídeo anteriormente, depois se você dá uma olhadinha, no final vou deixar esse vídeo lá para você ver, sobre programas novos aqui da província de New Brunswick, né? então assim, tem muita coisa acontecendo, a província, o governo vai aumentar o número de pessoas que eles querem trazer como residente permanente. já fiz um vídeo sobre isso, uh, ia postar esse vídeo hoje, mas uh, eu acabei mudando de ideia, porque a prioridade é divulgar as vagas, né? Eu acredito que isso seja mais efetivo e possa ajudar você a chegar aqui de uma forma mais rápida. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, Vou compartilhar com você a tela aqui. Opa! Peraí! Vamos lá! Opa! Não! Aí, ó! Beleza! Canadá Brasil, trabalhe, né? Viva e trabalhe no Canadá. É a primeira vaga, pessoal, olha só! Fiquem atentos aí! Muitas pessoas já pediram sobre essa vaga também. É a área de Housekeeping Supervisor, ou seja, você que é supervisor na área aí de hotelaria, né, você que trabalha ali supervisionando a equipe de limpeza, de arrumação dos quartos, essa vaga pode ser para você, tá? Você, a responsabilidade do serviço, né, planejar e coordenar as atividades da equipe de limpeza, troca dos quartos, a limpeza do quarto, treinar e orientar a equipe de limpeza estabelecer, e implementar procedimentos padrões e operacionais, auxiliar na entrevista, né, e contratação e treinamento de funcionários. Novos funcionários você vai treinar, vai capacitar eles ali para fazer todas as atividades, a limpeza do quarto, lavanderia, tudo que refere a essa parte de arrumação, né, do hotel. É, controle de estoque de produtos químicos e outros suprimentos, principalmente químicos que a gente fala assim na área de limpeza, né, e facilitar a comunicação positiva e eficaz entre o housekeeping e o hóspede. Então, você como, super, como supervisor, é normalmente, talvez aquela pessoa que está trabalhando no quarto, ela não entenda muito bem o que é o hóspede está falando, ela vai te acionar e você vai tomar frente, resolver o problema e atender a demanda do hóspede, tá? Então, essas aqui que são as suas responsabilidades. Qualificação, um ano de experiência comprovada. Inglês intermediário, segundo grau completo, habilidades de comunicação, habilidades interpessoais de resolução de problemas e informática, micro, Microsoft Office, né? Trabalhar com Word, com Excel, você tem que ter uma, uma ideia disso aí para você fazer os relatórios, as planilhas, beleza? Se você tem uma dessas, ah, se você tem essa habilidade, você tem essa experiência profissional, você vai enviar um e-mail, tá? É, o resumê, mais uma vez, só para deixar esse detalhe aqui, o resumê tem que estar em inglês, com a referência da vaga, tá? E você vai enviar para contato canadabrasil.com.br, referência. Você vai colocar essa referência aí, ó, Housekeeping Supervisor, beleza? Então, tem essa experiência profissional aí, garante-se no inglês, né? Já manda o seu resumir é, para esse e-mail, nós vamos encaminhar e você. Tendo os requisitos, você será convidado para uma entrevista de emprego, tá? Várias pessoas que nos acompanham aqui em outras postagens da gente já conseguiu uma job offer, beleza? Vamos lá então para a segunda posição, preparados? Segunda posição, front desk manager. Você vai ser o gerente ali, ó, da frente ali do hotel ali, ó, na recepção, tá? Então, se você... Uh, o que, que você vai ter que fazer lá? Fornecer um padrão de atendimento ao cliente, né? De alta qualidade, lidando com eficiência e precisão, transações dos hóspedes, incluindo o processo de check-in, é, cadastrar hóspedes e atribuir os quartos, auxílio no pré-registro, compreender e aderir às políticas e procedimentos de crédito e manuseio de dinheiro, uso de etiqueta, aderindo aos padrões de front office, entre outros. Então, se você tem experiência em hotelaria, se você tem experiência como supervisor de front desk ali, essa é a sua oportunidade, filhão. Ou filiona, tá? Qualificação. Dois anos de experiência de hospitalidade comprovada, tá? Então, não adianta você só ter serviço de customer service, tá? Para esse caso, você precisa ter dois anos de experiência em hotelaria, em pousada, alguma coisa referente a isso aí, tá? Inglês avançado, escrito e verbal apresentação pessoal impecável, segundo grau completo, habilidades de liderança e habilidades de comunicação. Então, tem essa qualificação, atende os requisitos, quer vir morar no Canadá, quer fazer uma entrevista, faça mais uma vez, envie o seu resumir em inglês. O máximo de documento que você tiver, se tiver uma carta de apresentação, se tiver uma carta de referência, carteira de trabalho, o que você tiver, envie que já vai sair na frente já, tá? É, contato arroba canadabrasil.com.br, referência Front Desk Manager, tá? Uh, vamos lá para a próxima vaga, sem delongas, né? Essa vaga também é muito pedida, recebo muito direct em relação a isso. Filhão, eu sou garçom, tem chance de eu ir para o Canadá? A sua oportunidade está aí, ó. Garçom é uma profissão que paga muito bem, porque tem gorjetas, né? Bem, assim, agradáveis, digamos assim, principalmente em bons restaurantes, né? E as responsabilidades, você vai ter abertura e encerramento do, do salão, né? De jantar ali, processamento de pedidos dos hóspedes, né? Com... É, junto com a equipe da cozinha ali, tem essa, essa, essa ligação né, com o pessoal da cozinha e do bar, que vai te passar o que foi e, e as notas de tudo ali, foi consumido. Preparação do salão, arrumação do salão, das bandejas, né, dos talheres, servir ali, tudo bonitinho. Servir as comidas especiais nas mesas dos hóspedes, né? É, retirada de mesas e bandejas dos quartos dos hóspedes e do corredor para a área de steward, entre outros, Tá? Requisito, filhão, os requisitos, qualificação, um ano de experiência comprovada. Se você trabalha em hotel, se você trabalha em restaurante ah, e você é um garçom, você tem essas qualificações, você pode se candidatar. Segundo grau completo, fluente na língua inglesa, tanto escrita quanto verbal, porque você vai precisar de comunicar muito bem, tá? Para profissão de garçom. É processamento de habilidades padrão de atendimento a hóspedes e clientes e uma boa apresentação pessoal uh, uma outra coisa bem importante tá que eu quero é deixar claro para vocês aqui enfatizar aqui ó quem tem um visto americano ou um ETA ou um visto de turista já é um diferencial porque quando você tem isso é, a empresa ela consegue mandar ele aí para você e você já pode embarcar né teve é, posições aqui que é para começar nesse mês de novembro então só aceitava quem tava com esse requisito não é o caso agora tá se você não tem isso, faça também o seu cadastro, envie o seu resumir, porque tem bastante vaga, gente. É muita vaga, vocês não têm ideia, tá? Para você ter ideia, isso aqui é para British Columbia, mas só para Nova Scotia tem 8 mil vagas, por exemplo, de restaurante em aberto, tá? Então, se aqui em Nova Scotia tem 8 mil vagas, imagina quantas vagas tem em British Columbia, que é uma província muito maior, tem muito mais habitantes e... Né, tem Vancouver, tem grandes pontos turísticos ali, cidade muito, muito bonita, então, assim, tem uma vida muito movimentada, principalmente, assim, nessa área de é, gastronomia, tá? Então, se você tem isso, você sai na frente, mas se você não tem, você também pode participar. Muito importante, mais uma vez, sobre o inglês, né? <coughs> Eu sempre bato aqui no tripé do Projeto Canadá, você precisa aprender a falar inglês, galera. E olha, isso, mais uma vez, é só o começo. 2023 tem muita coisa boa vindo por aí. Nós estamos trabalhando, né, começamos com algumas vagas na área da cozinha, é, na área de hotelaria, já estamos indo para a construção, né, entrando em contato com pessoas de recrutamento, que estão é, sendo, digamos assim, conectadas às empresas aqui e vindo até a gente para a gente fazer a divulgação dessa vaga. Então, hoje pode não ter a sua vaga, Tá? mas amanhã pode ser que ela apareça, daqui uma semana pode ser que ela apareça, daqui três meses, então comece agora, foque no tripé do Projeto Canadá, eu falo sempre, isso é essencial, se você quer chegar no Canadá, você tem que aprender a falar inglês, e agora, dia 24 de novembro, vai ter uma grande oportunidade, é a Black Friday, né, então a Silocatelli vai disponibilizar um cupom especial para vocês que nos acompanham aqui, e se você não entrar dessa vez, filhão, você vai chorar, porque é só ano que vem que tem Black Friday, e ano que vem eu quero que você esteja é, chegando aqui no Canadá. Várias pessoas que nos acompanham já estão prontos, né, no nível de inglês, para fazer uma entrevista de emprego, e nós realmente temos convicção e acreditamos que essas pessoas irão chegar aqui em breve, que ano que vem essas pessoas, várias dessas pessoas, já estarão aqui no Canadá. Então, clique aqui na descrição para você entrar lá, para você ficar sabendo de como que vai funcionar e não perca, tá? Dia 24 de novembro, se eu não me engano, aí vai ser por pouquíssimos dias, é uma coisa única, se você não participou da pré-Black Friday, filhão, essa é a sua chance, definitiva, para você, de uma vez por todas, tirar o pé, né, assim, colocar o pé no acelerador e ir em frente para conseguir o seu objetivo, que é chegar aqui, beleza? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não é inscrito, Inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos continuar trabalhando firme para trazer várias outras oportunidades é, para vocês. A província de New Brunswick né, lançou, acabou de lançar um programa agora, que ano que vem vai estar efetivo para atender regiões rurais aqui de cinco grandes empresas que não conseguem é, achar as pessoas para trabalhar. Então, gente, é muita coisa boa vindo. Então, se você quer vir para o Canadá, fique ligadinho aqui no Canadá Brasil. Beleza? Deus abençoe vocês. Uh, espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado e que algumas pessoas né, conseguindo a job offer, é, manda lá um direct falando Filhão, participei daquele vídeo que você gravou uh, no dia 10 de novembro. Mandei meu resumo e estou com a minha job offer na mão. Vai ser um prazer subir a música